Meu povo e minha pova, o Mingão foi tetracampeão da Copa do Brasil com muita emoção. E com certeza o herói improvável foi o querido Rodinei, também conhecido como Rodinindo. Então vamos rir com alguns momentos engraçados dessa proeza. Não esqueça de deixar o super like, ativar o sininho e se inscrever no canal. Valeu mesmo! Olha lá, meu avô viu o gol do Pelé, meu pai viu o gol do Romário. E eu vi o gol do Rodinei decidido ah, na Copa do Brasil. Aqui, aí, e inglês, né? isso fica pra história. Mauro César Pereira. Mauro César? Não, não era. É, ah, é. Nossa Senhora. Que susto. Agora sim. Cheguei. Ai, meu Nossa. Deus Nossa do céu. Deus. Eu cheguei. Oh, que bom, boa. Cadê? Cadê o Vampeta? Eu cheguei. Ai, eu hoje tô no estilo endinheirado. Eu hoje tô voando... Tô com sal grosso, tô com sal grosso, já vem aqui pro ladinho dele, uma vez, uma vez, uma vez. pro ladinho dele, Sempre salzinho grosso, salzinho <risos> grosso. Ah, A professora Sal Grosso, o que é isso? Salgrosso. Salgrosso. Que é isso? É. Tem que jogar Joga Sal é Grosso. Bom, aí, ó. É. Vamos jogar Sal Grosso. Reinaldo Azevedo para o é. Vila, viu É, tá o Sal grosso na mesa. Na né? é. é. é. Eu já sou ah. adaptado. É. Ah, é. ah. adaptado ah, é. Vamos jogar. É. Vamos <risos> jogar Sal Grosso. Mauro César. Aí, vai. A Jogosso. Não, desperdiça. A onda é Churrasquinho, né? Resolviu, onda não é Sal Grosso. Pra chegar na bola, sabendo que podia ser o pênalti decisivo. E com toda a história que você tem aqui, acho que o mais antigo que sobrou desse leão para é você, né? Então, quando eu, o que passou pela minha cabeça, quando eu vi o, o Cássio no gol, fiquei com vontade de virar pra direita. <risos> e ir pro banheiro, ir pro banheiro, pedir pra outro bater. Agora, ele já, já me pagou R$ reais em aposta. Hoje, não, não, não. Calminha, não vai pagar sem ninguém ver assim, não. Aí. Hoje aqui junto com é salbroso. o dia de pagar mil. Aqui, vai ó. pagar mil, porque apostou mais uma vez contra o Pilhado. Vamos lá. Contra o Pilhado ah, não, Eu apostei contra o Flamengo. Ué, então perdeu de novo. Você não é o Flamengo, você, você é um o minimi do Flamengo. Da olha Flamengo. o dinheirinho, olha o dinheirinho é. na aqui, mesa. Tá ó. aqui, ó. Bonito, ó. bonito, pago com gosto pra Cruz Verde. É isso, tem é. isso, a gente vai doar pra Cruz, Cruz verde. verde. Vamos jogar um salzinho grosso Deus, aqui pra ficar tudo... Bem, bem tranquilinho, salzinho grosso. O Pena joga mais. Vamos lá. Eu vou esperar daqui a pouco o presente que você, que você vai dar, aí eu vou falar um pouquinho. Vai ter um presentinho. É, vai ter um presente. Mauro César vai ganhar uma camisa do Rodinei. Eu já cobrei, mano. inclusive. Ué, você é que prometeu. nem quadrado no quadro. É, de... é lógico, lógico. <risos> eu claro. sou um homem sempre muito grato. Mas a gente não precisa esperar. As pessoas. É, tá aqui a gente bom. faz na hora. É. Bruno Prado, por favor, tá por favor olha o que você tem. <risos> Olha isso, meu amigo Mauro César Pereira. Aproxima aqui, meu cinegra. Ah, é o nome aí. Olha aí. Olha aí, ó. Olha aí. Rodinei não é o, o, a camisa atual, né? Foi a que ele me deu quando a gente fez a entrevista com ele lá no canal Pilhado. Mas merece. Olha o merece. o a Descomplica dele. a Rodinei. Olha ele descomplica o Rodinei. <risos> Perfeito. <risos> Descomplica, Rodney É, de ele seguiu. É um, um pedido complexo. Né? Mas que ele de fato executou de forma. Oh, por favor, tá é? aqui. Olha. Maurão. É, não tá no quadro conforme eu pedi, mas tudo bem, eu vou aceitar esse assim Olha mesmo. que beleza! Olha camisa do Rodney. Olha a camisa do Rodinei. Quem diria? Rodinei, aquele abraço, Rodinei. Ó, eu gosto mais dessa dois inclusive, aqui. Ó, Rodinei, descomplica, descomplicou. Rodinei é sensacional. Eu desejo todo sucesso para ele no seu futuro. Não sei qual clube, mas <risos> que ele brilhe intensamente. Que ele jogue bem contra o Flamengo também. Até porque gratidão, a gente não pode ser, é é, ser é gratidão. É. Não esqueça de deixar o super like, ativar o sininho e se inscrever no canal. Valeu mesmo!